Inclusive, gente, um spoiler aqui rapidinho Esse ano tem muita novidade legal Pra quem não sabe, muito em breve eu começo a filmar uma série nova Aqui no Brasil com a Disney E tá maravilhoso, gente Tem muita música, muito romance, muita dança Enfim, tudo que a gente ama num lugar só Então vocês não podem perder, fiquem ligadinhos Mas vamos lá, porque eu não posso dar muito spoiler Senão eu começo a ficar emocionada aqui, ansiosa pra contar, Não posso.